Alô, aqui é o Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo de psicologia. E hoje eu quero falar sobre as coisas que acontecem na nossa vida que são normais para gente, mas que para as outras pessoas são coisas incríveis. Então já se inscreve aí no canal, já curte já e bora para cima. Então, com relação às coisas que são normais para gente e que para as outras pessoas são incríveis. Às vezes a gente tem alguma habilidade, às vezes a gente faz uh, alguma coisa com muita frequência que as outras pessoas não acabam não tendo na vida. E isso, às vezes o que é normal para você, não necessariamente é normal para uma outra pessoa. Então aí que está a nossa responsabilidade de poder guiar outra pessoa, de poder encaminhar outra pessoa para o mesmo tipo de mindset, para o mesmo tipo de mentalidade é, que a gente tem na nossa vida, que você tem na sua vida, para fazer com que as pessoas consigam alcançar esse mesmo tipo de mentalidade que você tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum. Eu passei cinco anos estudando psicologia na faculdade. Então, se na verdade seis anos, porque a minha faculdade, eu estudei na UERJ, numa faculdade pública, que lá tiveram algumas greves e tal, e acabou levando um pouquinho mais de tempo. Então hoje os conhecimentos de psicologia, falar de psicologia para mim é algo muito comum, algo que faz parte do meu dia a dia, algo que realmente uh, eu às vezes imagino que todo mundo sabe, mas quando eu começo a conversar numa roda de amigos ou com outras pessoas eu percebo que não é algo tão comum quanto uh, eu imagino que seja, é né? algo às vezes que só eu sei e que outras pessoas não sabem, e essa mesma habilidade que talvez você tenha, pode ser em qualquer área, de repente para cozinhar, de repente para fotografia, de repente para edição de vídeos, de repente para atuação, de repente para qualquer coisa. Às vezes aquilo que para você é muito normal, talvez para uma outra pessoa não seja. Então, é, como é que eu posso falar com relação à questão de comunicação? É, você sempre imaginar que uma outra pessoa com quem você está conversando é uma iniciante naquela área. Você falar usar uma linguagem simples para que as pessoas te entendam, para que qualquer tipo de iniciante te entenda no conhecimento que você quer transmitir. Porque se você é, fala de uma forma muito difícil, se você se comunicar de uma forma difícil, como se todo mundo soubesse aquilo que você fala, as pessoas elas não vão conseguir chegar ao seu nível de conhecimento, ao seu nível de entendimento. Então, é, quando você estiver conversando com uma outra pessoa, é, fale, como, fale da forma mais simples possível. Porque dizem, né, até aprendi essa frase, não sei realmente quem disse, mas que o último degrau da sabedoria é a simplicidade. Então quando você consegue pegar todo o seu conhecimento e falar de uma forma simples, como se qualquer... É, iniciante pudesse entender e é como se qualquer pessoa avançada também pudesse entender o que você está falando você consegue trazer muito mais pessoas para sua realidade você consegue transformar a vida de muito mais gente você consegue mudar a mentalidade das pessoas assim as pessoas elas vão ser iniciadas nesse tipo de conhecimento que você tem e elas vão começar a buscar por conta própria se aprofundar elas vão conseguir entender conceitos muito avançados de uma forma muito simples então se você tem um conhecimento, não, não fique preocupado em mostrar que você sabe. Tente falar de uma forma mais simples, tente pensar que você está se comunicando de uma forma mais simples possível. E... Se a outra pessoa subir no nível de conhecimento, se a outra pessoa alavancar a conversa para um nível de conhecimento mais elevado, aí sim você alavanca a conversa também, aí você mostra o quanto você sabe também, mas procure falar de uma forma mais simples possível, beleza? Então essa foi a dica do vídeo de hoje, se você gostou, clica em curtir, se inscreve no canal também. Tamo junto, até o, grande... até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!